Wow, wow, wow, wow, wow, wow, Aí tá vindo, aí tá vindo. Primeiramente cê sabe que eu não faço a rima feia Obrigado a representar nós, ontem lá na aldeia Isso é a satisfação da sociedade Luiz traz a rima que vem com humildade Até porque cê sabe que eu não sou inferior Não preciso te humilhar pra se sentir superior Até porque rima e ideologia Cê sabe que eu cito a história na filosofia Bagulha, é muita treta, tá ligado meu parceiro Eu vou mostrando que eu bato você com minha letra Até porque cê sabe, eu falo pra você Bato com a minha letra, o seu final é letra trazer mano sabe que agora eu faço no caminho você sabe não tá sozinho comigo no caminho independente agora meu parceiro isso é normal cada um faz sua rima demonstrando potencial. Um potencial cada um faz sua rima mostrando potencial ouviu Tavinho 30 segundos pra você então mostrar o seu potencial vai que vai ah, ah, ah. Última letra da sua vida é TITOPIN, DETIO Só que você vai entender Satisfação também não proceder Só que aí, que eu vou te matar Foi mal, mas eu vou ter que te improvisar Ideologia aqui pode pá Mas é batalha de sangue, vamos ver quem vai ganhar Então, aqui é rima, agora Sabe que eu vou rimar na vela, tá Hora de ir embora oh! <risos> Vou apagar das luzes Terminou, volta, tá vindo na voz daquele speak DJ 10 oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. uh, uh. anos de informação igual um dicionário Parabéns pra geral e pro meu adversário Mas sabe qual é o meu presente? São vários punchlines na cara desse otário É né, tio? agora que você vai tomando É nessa vibe que agora aqui vai improvisando Cê sabe das crack que eu vou rimando Igual Mike tá ligado, tá de night, Mas quando eu pego no Mike cê cai no chão mano na improvisação Sabe que eu vou chegando aqui né irmão Tem resposta do outro lado Luiz na voz violentamente DJ ei, ei, Aí tá É questão de rima, eu faço bem assim. Vou matar o ator, do esqueceram de mim. Até porque cê sabe que o verso é improvisado. E nessa fita agora, eu tô improvisado. Sabe por que eu falo pra vocês? Vou embora na balbo, onde os PMA já mataram três. E nessa fita agora, essa que é a verdade, eu sento representando a sua sociedade. Até porque cê sabe nessa fita cê é cria. Então cresça fazendo rima e ideologia. É legal, parceiro, nessa fita nem né? rigora. Faz as aqui rima, daqui a pouco eu vou embora Até porque você sabe é legal nas ideias Mas fala pra mim que você passou legal pra plateia Entendeu? Pegou a visão Tem que olhar o vision Ai. Vocês ouviram pela ordem Barulho para Tavim Barulho para Luiz Por vocês 1 um a 0 Tavim Renan vota em 3, 2, 1 2x0, Tavim, tá Tavim tá está na próxima fase, fase